Volkswagen de 36 HP vem agora com um motor de 46 HP. A Kombi passou de 36 para 52 HP e carrega até uma tonelada de carga. E o Carmanguia também vem com 52 HP no motor. Antes de entrarmos na história do Carmanguia no Brasil, eu vou abordar a origem da marca com a fundação da Wilhelm Karman em 1901, em Osnabrück, na Alemanha. Seu ponto de partida foi a empresa chamada Klages, fundada por Christian Klages, que se estabeleceu em 1874 como fabricante de carroças. Com sua morte em 1900, sua esposa vendeu a empresa para Wilhelm Karman, que a adaptou para fabricar automóveis. Em 1938, uma subsidiária da Ford contratou a Carman para fazer 800 unidades de veículos conversíveis. No ano seguinte, em 1939, após conhecer técnicas americanas de construção de veículos, Wilhelm Karman introduziu a construção de veículos com carrocerias totalmente em aço. Seu estilo foi firmado com o projeto do Adler Conversível, em função de sua larga experiência, adquirida no desenvolvimento de capotas da época das carruagens, quando ganhou o prêmio de design Bad Nauheim. Durante a Segunda Guerra Mundial, parte das instalações da Kármán foi destruída. Existe uma forte ligação entre a história da Kármán e a história da Volkswagen, e da ligação de Ferdinand Porsche a Adolf Hitler. Durante o desenvolvimento do Carro do Povo, projeto de Ferdinand Porsche para Adolf Hitler, Porsche queria que um conversível fizesse parte da linha, porém, houve uma recusa por parte dos financiadores do projeto, pois o foco deveria ser o carro popular e não o modelo de luxo. Mesmo com a recusa, no lançamento da pedra fundamental da fábrica da Volkswagen, em 26 de maio de 1938 um conversível foi protagonista, o KDF-Wagen, e, ao que tudo indica, foi fabricado pela Kármán. A guerra também gerou o Köbelwagen, uma versão militar conversível Volkswagen. Com o final da guerra e a Alemanha derrotada, a região das instalações da Kármán ficou zoneada pelos ingleses, e em janeiro de 1946, Wilhelm Karman foi destituído da direção da fábrica, retornando em 1947, produzindo itens multiuso no pós-guerra. O ex-engenheiro da Opel Caminhões, Heinrich Heis Nurdorf, assumiu a direção da Volkswagen no início de 1948 e iniciou o um projeto de um Volkswagen conversível, com foco em clientes elitizados. Pegando essa deixa, Wilhelm Karman, após frustradas tentativas de aproximação com a Volkswagen, finalmente, em 1948, apresentou seu modelo. Em 1º de julho de 1949, a Volkswagen assinou uma encomenda de mil unidades do modelo da Karman. Após mais de 3.000 unidades do Volkswagen Karman Cabriolet fabricados, a DKV procurou a empresa, o que rendeu uma encomenda de mais de 5 mil unidades de veículos a ela. O Volkswagen Carman Cabriolet se tornou o carro da moda, festejado por celebridades principalmente da alta costura, como Yves Saint Laurent e Pierre Cardin. Em setembro de 1952, Wilhelm Carman faleceu, mas seu legado seguiu em frente, com seu filho, Wilhelm Carman Jr. Como fornecedor da Volkswagen, Carman Jr. tentou emplacar novos projetos para aumentar o faturamento além do faturamento do Volkswagen Carman Cabriolet. Porém, nenhum de seus projetos estavam sendo aprovados. E foi então que, durante uma conversa informal, surgiu a oportunidade de um auxílio da italiana Carroceria Guia. Através do estilista Luigi Segre, que garantiu que poderia desenhar um modelo para Carmen, onde trabalhavam também como estilistas Virgil Exner e Mário Buono, começava então a ideia do Carmen Guia. Quem desenhou o Carmen Guia sempre gerou grande discussão, e ao que tudo indica, Conforme citada na obra Carmanguia, o design que virou história, de Paulo César Sandler, da editora Laúde, a conclusão mais prudente permite dizer que foi Mário Buano quem desenhou o Carmanguia. Em 1953, chegou às instalações da guia na Itália um Volkswagen 1952, tipo exportação, com placas francesas, para que a guia pudesse trabalhar com prioridade no projeto de um modelo esportivo com chassis Volkswagen. Sua base apresentou grande semelhança com o desenho do Chrysler Delegance. Após a aprovação do protótipo por Carman Júnior, faltava apresentá-lo para a Volkswagen para sua análise. Em visita à sede da Carman, Nurdóf aprovou o projeto, foram feitos os acordos financeiros e modificações para sua viabilização, como alterações dos para-choques e na grade dianteira. Nascia então o Volkswagen Tipo 14, um belo coupé que mais tarde recebeu o nome oficial criado por Carman Jr. de Carmanguia. Em 1954, a Carman produziu o primeiro protótipo com carroceria conversível sem interferência da guia. Sempre que um veículo era lançado, seu sucessor já entrava na pauta de desenvolvimento. Isso também aconteceu com o Carman Guia e alguns protótipos de seu possível sucessor começaram a sair do papel, porém não foram aprovados pela Volkswagen. Sua produção em série. Começou em junho de 1955, sob a designação oficial de tipo 143, modelo terceiro do tipo 14. O carmanguia era montado manualmente, dividido em 13 fases. Copiadeira, montagem do capô, montagem no gabarito para soldar o teto, montagem no gabarito para soldar a frente montagem no gabarito para unir o teto e a frente, prensagem das portas, montagem das portas, ajuste para a colocação das portas, soldagem das portas, capô e tampa do porta-malas, aplicação de base de pintura, pintura, junção final do chassi e acabamento. O lançamento do Carmanguinha para a imprensa especializada e convidados aconteceu em 14 de julho de 1955, na França, dia da queda da Bastilha, em um hotel cassino. O carro foi muito elogiado pelos presentes pela sua beleza, conforto e qualidade. Para o grande público, o carro foi apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, e causou um grande alvoroço, tamanho interesse pelo carro. Ele atingia uma grande faixa de público, indo de mulheres que o buscavam pelas suas belas linhas, passando por donos de Porsche que o buscavam como segundo ou terceiro carro, chegando até a pequenas famílias. Ele era dotado de itens de carros mais caros e luxuosos na época como capô e tampa do porta-malas com molas, que dispensavam o uso de varetas, vidros das portas sem molduras, vidros panorâmicos em curva e a ausência de maçanetas nos capôs, que podia ser aberto por controle remoto. Possuía um belo design harmônico, com linhas arredondadas e perfil baixo. O Carmanguinha via com motor 1.2 de 1192 cm cúbicos, com 36 cavalos e 7,7 kgfm de torque brutos e tinha estabilidade melhor que o do Volkswagen Sedan. O motor era alimentado por um carburador Solex de corpo simples e tinha tração traseira. Media 4,14 m de comprimento, 1,63 m de largura, 1,33m de altura, com 2,42m de entre-eixos. A altura livre do solo era de 15cm e pesava cerca de 830kg. Seu sucesso foi imediato. A Carman, que tinha uma linha de montagem quase artesanal, junto com a Volkswagen não deram conta dos pedidos. Em um mês, as listas de pedidos só da Europa comprometeram dois anos de sua produção. Foram vendidas 10 mil unidades em um ano e dois meses nos Estados Unidos e Europa. O Guia deu vazão ao nicho de mercado de carros de passeio tranquilos e divertidos. Em 1956, a Carman produzia uma média de 200 carros por mês. Em 1 de agosto de 1957, entrou em produção o carmanguia conversível, com sua aparição pública no Salão do Automóvel de Frankfurt em setembro de 1957. Em 1958, o carro recebeu algumas alterações estéticas, principalmente nos faróis, que passaram a ser do tipo selados, nas grades dianteiras, que passaram a ter novo formato, maiores e mais estreitas, e nas lanternas traseiras. Em 1961, a Volkswagen lançou o tipo 34, baseado em uma nova plataforma, a tipo 3. Ele vinha com um novo motor de 1.500 3 e era o mais rápido, luxuoso e caro Volkswagen da época. Seu desenho também é atribuído a Sérgio Sartorelli. Seu design era mais quadrado do que o do Carmanguia original, com mais espaço interno e de carga. Com um chassi também diferente semelhante à nossa linha Volkswagen 1600 TL Variant. Em 1970, as lanternas traseiras maiores integraram as luzes de ré e grandes setas dianteiras envolventes substituíram as luzes afiladas dos modelos anteriores. E em 1973, para-choques maiores foram adicionados junto com a opção de um bagageiro traseiro. Em 1974, o Karmann-Guia foi substituído na Europa e Estados Unidos pelo Volkswagen Sirocco também feito em parceria com a Carman, mas dessa vez desenhado por Gilgiaro. No decorrer do tempo de vida do Carman Guia, ele recebeu motores 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6, e carburadores Solex 28 PCI e 28 PCIT com afogador automático, variando sua potência entre 36 e 60 cavalos brutos. Concluída a caminhada do Carman guia pela Europa e Estados Unidos, vamos conhecer um pouco de sua história no Brasil. No final dos anos 50, Friedrich schulz fundador e primeiro presidente da Volkswagen do Brasil, e Harald Jesner, um dos criadores da primeira revenda Volkswagen no Rio de Janeiro, foram à Alemanha propor à Carman a criação de uma empresa brasileira, com o intuito de crescimento da Volkswagen no Brasil, o que foi bem aceito pela Carman. O local escolhido foi o alto do quilômetro 21,5 da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, próximo à planta da Volkswagen, no ABC Paulista. Após diversas adequações da empresa Nugeia, grupo executivo da indústria automobilística, para que pudesse fornecer ferramental para montadoras de automóveis nacionais, no dia 2 de maio de 1962, iniciou-se a produção do Carmanguia no Brasil, muito semelhante ao modelo vendido no mercado europeu. Além da fabricação do Carmanguia, a Carmanguia do Brasil foi responsável pela ferramentaria Formas e Moldes do Aero Willis 2600 e do modelo nacional do Sincashambor. Além de atender outras montadoras com moldes, prensas e ferramental de carrocerias, como a Scania, a Mercedes-Benz, a General Motors e a Ford. O carmanguia brasileiro se diferenciava do alemão no motor, no padrão único de acabamento e nas saídas de ar internas. Apesar de seu alto preço, o carro tinha o um apelo da robustez Volkswagen. O Karmanguia Nacional foi mostrado na mídia impressa através de Mauro Salles, um pioneiro na introdução dos testes de campo com carros, apresentando dados técnicos para revistas especializadas. O Carmanguia foi fabricado apenas na Alemanha e no Brasil, não existindo modelo de outra nacionalidade. Além disso, só aqui existiu a fábrica da Karmanguia, Visto que Carman e Guia são empresas diferentes, sendo que a Carman produzia os modelos na Alemanha e a Guia criava os desenhos na Itália. O Carman Guia, fabricado no Brasil, foi apresentado ao público no terceiro salão do automóvel em 1962. Em junho, ele começou a chegar nas concessionárias. Ele vinha com um motor de 1.192 cm com 36 cavalos brutos. Tinha painel de instrumentos igual ao do modelo alemão, com velocímetro central com luzes espia, além de relógio e marcador de combustível. E o acionamento da partida ficava do lado esquerdo. Se você comprou um apenas porque não pôde resistir à sua beleza, vai perceber como é bom, às vezes, deixar-se conduzir pelo coração. Porque a moda passa, mas a beleza do carmanguia permanece sempre atual. Portanto, se você comprou seu carmanguia por amor à primeira vista, vai ver como este amor vai longe. O volante, que vinha com uma ilustração no carro fabricado na Alemanha, de um castelo e um lobo, representantes da cidade de Wolfsburg, foi substituído por um que vinha com uma ilustração de um bandeirante, um índio e um brasão da Municipalidade de São Bernardo do Campo. O mesmo aconteceu com o emblema frontal. Os primeiros carmanguia vieram com o um emblema igual ao do modelo alemão na dianteira, que depois foram substituídos pelo emblema com a ilustração nacional. Na parte inferior do painel, Havia uma pequena bomba de acionamento manual para esguichar água no para-brisa, que saía através de uma pequena peça de metal cromada apelidada de brucutu, que se tornou o alvo dos ladrões da época. Muitos deles eram roubados para serem transformados em anéis. O carmanguia podia haver pintado nas cores sólidas vermelho, azul claro ou escuro e branco, além dos famosos modelos com pintura açaí blusa, com teto preto e corpo branco, amarelo ou azul. No seu lançamento, em 1962, foi comemorada a produção de 50, 100 e 500 unidades, atingindo o número de 759 unidades produzidas, quase que artesanalmente. A partir de 1963, Começavam a se pensar na evolução do carmanguia brasileiro. Com o falecimento do designer Luiz Zegre, ficou a cargo de outros profissionais da guia elaborarem essa evolução. Em 1963, o sistema de acionamento mecânico do esguichador de água do para-brisa do carmanguia Nacional foi substituído por um sistema de acionamento por botão de pressão no painel. E em setembro, foi produzido em São Bernardo do Campo o Carmanguia de número 2.500. Em 1964, foi a vez do desenho do tanque de combustível ser alterado, aumentando sua capacidade em 20%. Apareceu também a pintura da carroceria na cor verde e as pinturas saia e blusa saíram de cena. O Carmanguia se tornou o carro preferido dos pais de famílias abastadas presentearem seus filhos que entravam na faculdade. A Carmanguia do Brasil chegou a ter cerca de 1.200 funcionários e o carro se firmou no mercado de carros de luxo. A grande procura pelo carro o tornou um produto de exclusividade. A mão poderia moldar as linhas. O carman é moldado, pintado, polido, montado e luxuosamente acabado à mão. guia exclusivamente seu. Veja-o no revendedor Volkswagen. Em 1965, surgiu o guia com motor Volkswagen 1300. O motor era basicamente um motor com blocos, cilindros e pistões do 1200, com curso aumentado dos pistões de 64 para 69 mm, em função de utilizar o virabrequim do motor 1500. Ele vinha com novas rodas com furação oblonga nas extremidades, o que facilitava a refrigeração dos freios. Em 1966, a única alteração adotada foi a trava de câmbio. Nesse ano, a Carmanguinha do Brasil produziu o Willis Itamaraty Executivo e passou a executar a ferramentaria e ajustes de peças do Ford Galaxy, que foi lançado em 1967. Em 1967, o Projeto C, como era denominado internamente, estava sendo ansiosamente aguardado. Ele tinha motor de 1.493 cúbicos que rendia 52 cavalos brutos, o que o fazia andar junto com os Aero Willis da época e trazia o logotipo Volkswagen 1500 na traseira. O saudoso Expedito Marazzi, em uma de suas matérias para a revista Quatro Rodas, disse A bela virou fera. Porém, a Volkswagen fazia campanhas para desvincular a imagem do carmanguia a de um carro esportivo, para não decepcionar seus clientes, reforçando-a uma imagem jovial, elegante e descontraída. Em julho de 1967, a carmanguia fez a caçamba em aço para a Kombi-picape. Em 1967 também, foi montado o primeiro protótipo do Carman Guia conversível nacional, que teve seu lançamento no final do ano. Ele foi o segundo modelo do Carmanguia lançado no Brasil. O carro recebeu também sistema elétrico com nova caixa de fusíveis e as ligações do sistema passaram a utilizar terminais e bornes de encaixe. O distribuidor passou a ser de avanço só a vácuo, recebeu trava de capô mais segura e a marcação final de velocidade no velocímetro passou a ser de 160 km por hora. Internamente, passou a vir com revestimento vinílico com perfuração aerada nos bancos com opção de cores, podendo ser vermelho e branco ou preto. Nesse ano, foi comemorada a marca de 10 mil carros produzidos no Brasil. O designer brasileiro Márcio Piancastelli fez um estágio na guia entre 1963 e 1964, convidado por Luiz de Segre, que o conheceu durante sua participação no prêmio Lúcio Meira, quando ficou em segundo lugar. Então retornou ao Brasil e, em 14 de julho de 1967, foi convidado para trabalhar na Volkswagen do Brasil e recebeu de Harald Jesner a incumbência de criar um modelo Karmanguia exclusivo para o nosso mercado. Com isso, surgiu o primeiro protótipo da Karmanguia do Brasil, um modelo com o um conjunto de faróis dianteiros dos Mercedes-Benz. O modelo foi descartado, pois a CBE não tinha como fazer o conjunto óptico no Brasil e o custo de importação seria muito alto. Em 1968, foi suprimida a trava de câmbio no Scarmanguia. O painel passou a ser revestido com um adesivo laminado plástico, com grafia imitando madeira, que também foi alterado com a mudança do painel de instrumentos, que passou a vir com um velocímetro grande central e dois instrumentos menores, sendo do lado esquerdo o marcador de combustível e do lado direito o relógio. O acionamento da partida por chave também mudou de lugar, passando para o lado direito e os botões de acionamento mudaram para modelos achatados de desenho mais seguro. O volante, exclusivo do modelo brasileiro, contava com uma barra meio circular cromada de acionamento da buzina. O seu sistema elétrico também foi alterado de 6 para 12 volts. Outra alteração, em 1968, foi feita nas lanternas na traseira, passando a utilizar a lanterna do tipo 3 alemão. Foi também alterado o desenho das rodas, passando para a furação em formato trapezoidal, para melhor ventilação dos freios, sendo ainda que os primeiros modelos fabricados em 68 foram produzidos com as rodas antigas. E a trava de segurança passou a ser de direção, acionada pela chave de contato. As forrações laterais das portas também foram alteradas, passando a ser revestidas em vinil. O recorte dos paralamas aumentou na segunda série de 1969. Com isso, também diminuiu as ponteiras dos para-choques. O mesmo aconteceu com os frisos paralelos dos paralamas traseiro. Em 1969, Márcio Pian Castelli trabalhava no projeto do novo Carmanguia, com desenhos de traseira hatch e fastback. Em 1970, o Carmanguia, que continuava sendo construído sobre o chassi Volkswagen, foi modificado nos pontos de fixação na carroceria e o filtro de ar ficou mais baixo. Ele passou a utilizar o motor Volkswagen 1600, de 1.584 cm cúbicos, com 60 cavalos brutos e contava com novos para-choques de cantos vivos sem os protetores altos, tinha quebra-vento nas portas, novos desenhos das rodas de quatro furos, que antes eram de cinco furos, e ganhou novas calotas com desenho achatado. Os freios dianteiros, que eram a tambor, passaram a ser a disco, proporcionando mais segurança de frenagem. A suspensão dianteira foi redesenhada, com articuladores esféricos, foi colocada uma barra compensadora para a melhoria da estabilidade e a suspensão traseira passou a ter bitola mais larga. Em 1970, o Carmanguia atingiu a marca de 20 mil unidades produzidas. Em 1970 também, ele passou a ter retrovisor externo de fábrica. Em todos os outros anos, ele era instalado como um acessório. As montadoras utilizavam cada vez mais os serviços de ferramental da Carman Guia do Brasil. Nesse período, ela e a Volkswagen do Brasil avançavam nos estudos do novo modelo. Na apresentação das propostas à Carman Junior, em função dos custos, foi sugerido um protótipo que já estava pronto, um modelo hatch com capacidade para quatro passageiros e bom espaço para bagagem. Carman Júnior então apresentou o tipo 145, a quinta geração do tipo 14, o primeiro Carman Guia, que seria chamado de Carman TC, ou seja, Carman Guia Touring Coupé. Ele utilizava as portas, parede de fogo, estruturas de cabine, painel de instrumentos, dentre outros itens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 Depois de sugestões e observações da Carman alemã e da guia italiana, ele passou a ser produzido apenas em São Bernardo do Campo. Em nenhum outro lugar no mundo foi produzido um Kármã Guia TC. O Kármã Guia TC tinha uma grande semelhança com o Porsche 911 e foi o primeiro hatch brasileiro. O Kármã Guia TC... Foi apresentado no Salão do Automóvel de 1970 como modelo 1971 por Harald Jesner ao então presidente do Brasil Emílio Garrastas Médici e seus assessores. O carro com carroceria hatch tinha a para-brisa menos inclinado e teto mais elevado. Vinha com um único friso lateral.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 Aqui estão eles. Aqui está a nova linha Volkswagen 71. Fuscão 1500, motor de 52 HP. Novo estofamento, duas cores totalmente novas. Carmanquia TC, quatro lugares. Motor deitado, dois carburadores, 65 HP. Freios a disco, Volkswagen 1600 TL. Dois amplos porta-malas, motor deitado de 65 HP. Grande espaço interno, beleza que não acaba mais. Venham, venham a eles todos os desiludidos, todos os insatisfeitos, todos que amam a beleza. Nova linha Volkswagen 71. Tudo o que você esperava. Na mecânica, o TC aproveitava a plataforma do Volkswagen Variant com um motor de quatro cilindros contrapostos refrigerado a ar de 1584 cm cúbicos plano, de 65 cavalos e 12 kgfm de torque brutos, dois carburadores Solex 32 PDST, afogador automático, câmbio de 4 marchas com relação de diferencial de 4,125 para 1, tração traseira, amortecedores telescópicos de dupla ação, e freios dianteiros a disco e traseiros a tambor. Media 4,20 m de comprimento, 1,62 de largura, 1,31 de altura e pesava cerca de 920 kg. Internamente,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 que passou a ser item obrigatório pelo Código Nacional de Trânsito. Foram montados 469 Carmanguia TC, apenas com peças de estoque, pois a estamparia já estava parada desde 1974. Com o alto estoque nos pátios, os últimos Carmanguia TC foram vendidos só em 1976. Foi o fim da produção de carros Volkswagen,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 O seu destino. Não perca. Com a drástica redução de pedidos da Volkswagen e de outras montadoras, a ferramentaria, estamparia, pintura e modelagem ainda produziam peças para Fiat e alguns modelos da GM. Buscando diversificar sua produção, em 1980, foi criado o teto solar Vebasto sob licença. Nos anos 80 e 90, a Carmanguia fabricou o Escort XR3 conversível em uma operação conjunta com a Ford. Ela também produziu veículos de camping, firmando-se como uma das mais respeitadas construtoras desse tipo de veículo. Na sequência, a Carmanguia alugou suas dependências e mão de obra para a fabricação do Land Rover Defender entre 1998 e 2006. Em junho de 2008, ela foi adquirida pelo Grupo Brasil e, em 2013, passou para o comando do Grupo ILP Industrial. Após muitos impasses jurídicos, falta de investidores,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 filmes e casamentos. Além dos próprios carros, miniaturas são itens muito procurados por colecionadores, destacando-se as miniaturas das marcas Franklin Mint e Dinky Toys. E também teve uma versão para crianças em tamanho reduzido com o um desenho fiel ao original, feita pela Gurgel. Essa é um pouco da história de um carro e de uma marca